Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, nesse vídeo, vamos começar a conversar sobre as ligações químicas. Grande parte do que conversamos até agora foi apenas sobre os átomos isolados. Nós pensamos sobre o número de elétrons, de prótons e de nêutrons, além, é claro, da configuração eletrônica dos átomos. Porém, os átomos não operam apenas isoladamente. Se fosse o caso, o universo em incluindo até mesmo você e eu, seríamos apenas um monte de átomos vagando. Pensando nisso, eu não posso deixar de falar que o que começa a ser interessante é como os átomos, na verdade, interagem um com o outro. E uma das formas mais interessantes de interação é quando eles se prendem a um outro átomo de alguma forma. Essa união de átomos é o que vamos estudar aqui nesse vídeo. Mas agora, cabe uma pergunta interessante aqui. Como os átomos se ligam? Como veremos, Existem vários tipos de ligações e, na verdade, esses tipos formam uma espécie de espectro. A gente vai começar aqui com o que eu consideraria um dos tipos de ligações mais extremos. E, para entender isso, vamos pegar uma tabela periódica dos elementos. Vamos dizer que estamos lidando com o um elemento aqui desse grupo. Por exemplo, vamos dizer que seja o sódio. Algo interessante sobre os elementos do grupo 1 é que eles possuem apenas um elétron de valência. Se a gente quiser visualizar os elétrons de valência para equipar o sódio, bastaria fazer isso através de uma representação conhecida como estrutura de pontos de Lewis, ou uma estrutura de pontos de elétrons de Lewis. Em muitos momentos, vamos chamar isso apenas de estrutura de pontos, ok? Pelo fato do sódio neutro ter apenas um elétron de valência, a gente pode representar isso desenhando o elétron de valência aqui, desse jeito. Agora, vamos para o fim da tabela periódica e pegar, por exemplo, o cloro. O cloro é um halogênio, e halogênios têm 7 elétrons de valência. Então, podemos representar esse elétron de valência aqui do cloro da seguinte forma. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Aí, como você pode imaginar, o cloro adoraria obter outro elétron para completar a sua camada externa. Um detalhe, também estudamos em outros vídeos que esses átomos esses elementos aqui no topo direito da tabela periódica, que não são os gases nobres, são muito eletronegativos, especialmente a parte superior desses halogênios, tais como o oxigênio e o nitrogênio. Eles adoram pegar elétrons. Sendo assim, o que você acha que vai acontecer quando colocarmos esses dois carinhas aqui juntos? Esse cara quer perder um elétron e o cloro quer ganhar um elétron. Bem, então talvez o cloro pegue o elétron aqui do sódio em uma reação química Real, você teria trilhões desses carinhas e eles estariam pulando e coisas diferentes estariam acontecendo. Mas, apenas para simplificar, vamos apenas imaginar que esses são os únicos dois e vamos imaginar que esse cloro aqui seja capaz de pegar um elétron desse sódio. Sendo assim, o que vai acontecer? Esse sódio vai se tornar positivamente carregado, porque ele vai perder um elétron. E o cloro está ganhando um elétron e, com isso, se torna um ânion cloreto. O ânion é um íon negativo. E o cátion de sódio é um íon positivo. Íon significa que está carregado. Ok, temos aqui um ânion cloreto. Como ele ganhou um elétron do sódio, ele ficou com uma carga negativa. Agora, o que sabemos sobre íons carregados positivamente e íons carregados negativamente? Bem, os opostos se atraem, não é? Isso se deve às forças de Coulomb. Então, esses dois personagens vão ser atraídos um pelo outro. Outra maneira de pensar nisso é dizendo que eles serão ligados. Com isso, eles formarão um composto chamado cloreto de sódio. E observe uma coisa, o composto todo aqui é neutro. Tem uma carga mais um para o sódio, uma carga negativa para o cloreto. Mas o conjunto é neutro, porque eles estão juntos. E você pode adivinhar como é chamado esse tipo de ligação entre íons? Ligação iônica. Vamos escrever isso, ligação iônica. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço